Fala pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, o meu nome é Pokémon e para quem conhece também continua sendo, não, não muda não. Quem aqui é dev, ou programa, ou... Valeu. Então, vou mostrar aqui para vocês um pouco da vida, de como eu comecei a programar e o que acontece de engraçado no que a gente desenvolve, o que o pessoal é, usa por aí. Então, sempre eu trago alguma coisa para mostrar aí o... A palestra para vocês, então tem a agenda, se vocês quiserem anotar, a agenda da, da palestra está aí. Aí o pessoal sempre fala, pô, mas por que que seu nome é Pokémon? É uma pergunta recorrente. Aí eu falo, ah, há um tempo atrás eu morava num lugar em Brasília que, que nada habitava lá. E aí comecei a entrar na internet. Primeira coisa que você faz é o quê? Procurar um e-mail. Aí eu fui fazer meu e-mail no IG. Aí eu tentei, a Rodrigo.ig.com.br já tinha. Tentei Rodrigo Cardoso. Também já tinha. Tentei Rodrigo Kid, também já tinha. Gostosão da Galáxia, também já tinha. Aí eu falei, vou criar um e-mail que ninguém vai copiar. Ninguém vai copiar. Até hoje não copiaram. Ficou Pokémon, né, que eu gosto de Pokémon. E eu morava na Marinha, né. Que eu te falei pra vocês, ó, a parada do Google Maps nem entra. O bonequinho nem pode entrar onde eu morava. Eu morava nesse lugar aqui, ó. Aí o bonequinho não consegue passear. E ficou pokémonmarinha.ig.com.br. Ou seja, que merda, né? eu jogava Magic. Alguém joga Magic? Aí, tem a galera do Magic aí. E aí ficou Pokémon Marinha mesmo. Só que aí, eu tinha uma conta na, na, na, na Liga Magic, depois no Magic Online, e já usava um Pokémon Marinha. Então eu coloquei Pokémon Marinha. Aí Só que o pessoal falava, pô, Marinha era de Forças Armadas. Aí perguntava, vai, ah, é Pokémon menina. É Pokémon marina. Aí eu fui jogar poker. Quem joga poker aqui? Aí o que acontece? O brasileiro, ele sempre estraga qualquer jogo. O LOLzinho tá arregaçado por causa do brasileiro. Então, eu tirei o marinha, né? E coloquei o BR. Então eu ganhava muito dinheiro dos gringos aqui, ó. os gringos me dando dinheiro aí. E ficou Pokémon BR. Coisa maravilhosa. Mas eu vim falar para vocês de desenvolvimento, de coisa boa, de como eu comecei, o que, que eu procurei, né? Então, na época que eu comecei a internet era assim, então a gente ficava num quarto escuro programando. E quando eu comecei a internet não era muito bonita, realmente ela não era. Hoje em dia você tem tudo, a internet é muito maravilhosa, né? mas naquela época não era. Esse aqui é um site mais acessado da internet naquela época. Maravilhoso aí, ó. Tinha um menuzinho do lado, umas coisas muito bonitas. Esse aqui era outro site muito top daquela época. O Yahoo, que só tinha um monte de link tosco, que era o Google da época, inclusive. E esse Infoseek era outro site muito importante, que tinha muito artigo de desenvolvedor. Então a gente acessava bastante esses sites aí. A gente usava GIF de verdade. Hoje em dia, todo mundo usa WhatsApp para mandar GIF, mas GIF de verdade era isso aqui. ó GIF animado show, Pikachu. Todo site que você entrava tinha 500 GIFs desses. Era muito melhor que o spam né, de figurinha lá do, do WhatsApp. E também tinha sites que eram feitos em flash ou que tinham GIFs muito bizarros para você entrar. Você nunca lembrava como entrar nessa porcaria. Porque você tinha que adivinhar que tinha um botão entre numa coisa que estava tá escrito no site. Então era bom que a pessoa realmente entrava no site que ela queria. Mas tinha um pouco os sites, então também não tinha muito problema com isso. Hoje em dia é muito fácil fazer esse programa, muito fácil. Você chega no Google escolhe qual linguagem que você quer programar. É muito fácil. Então, por exemplo, por que Java? Porque Java é ruim. Porque Java não funciona. Por que C Sharp? Porque C Sharp é melhor que Java? Porque C Sharp é melhor que Visual Basic? Quem que usa Visual Basic? Por que PHP? Porque PHP é multiplataforma, porque PHP é Elefante. Por que PHP é e não Java? Por que Python? Monte Python que os romanos por nós. outros. É bonito, acho que até dá vontade de programar em Python. Por que Ruby? Por que Jack Ruby matou Oswald? Não tem a mínima ideia. Por que Elixir? Por que os alquimistas não conseguiram o Elixir da vida? Que coisa bonita, hein? Por que Go? Porque gostaria de trabalhar no Decathlon. Porque gostaria de fazer parte da galera capricho. Por que ASP? Porque aspirar o paciente? Porque a asparga é caro? Porque que aspirina alisa o cabelo? Eu fico imaginando o pessoal pegando um AS, socando e botando o cabelo. Oh, alisa mesmo, hein? Porque Pearl está sendo implementado ainda pelo Google, em breve vai ter as respostas aí. E na minha época não era tão fácil, que eu não podia perguntar para o Google. Eu tinha que testar e ver se aquela tecnologia funcionava ou não. Então, todo mundo queria um site, né? Numa linguagem muito boa aí, que era o Flash. Quem fez site em Flash? O site em Flash era bom, porque ficava realmente maravilhoso. Olha só que site magnífico em Flash, hein? Só não está saindo som, mas o site tá bom mesmo. Eita! Mas, ah, mas você clicava nos negócios, aí ia pro o site, carro maravilhoso. Ó. Testava coisas maravilhosas. Tinha muito GIF animado, tudo era animado, era maravilhoso esse negócio, cara. E o legal é que a internet naquela época era 45kbps, e tipo, esse site eu não conseguia abrir naquela internet. Mas todo mundo queria ter um site no flash. Beleza. E aí eu tinha que escolher entre o quê? Que tinha naquela época, né? Java. Só que o meu PC não abriu Eclipse. C Sharp. Eu não tinha access no meu site, né? Não tinha data access no meu site. Ruby. Não tinha Rails naquela época também. Python. Ninguém usava machine learning na época que eu comecei a programar. Node. Nem existia Node nessa época também. E PHP, PHP é legal, porque o PHP tem um, tem um ótimo mascote. Então por isso que eu escolhi PHP. Porque pensa só como é legal. Tem lá escrito PHP. Aí alguém estava muito fumado, muito fumado, pensa que muito fumado. Que ele conseguiu perceber que dentro daquele de negócio escrito PHP. Tinha duas patas de elefante, uma cabeça com a tromba e um rabo. E aí desenharam o mascote da parada. Eu falei... Realmente, cara, alguém que fuma tanto assim, acho que é uma linguagem boa para você tentar fazer o negócio. Então foi o PHP mesmo. O legal do PHP é que o PHP ele roda em qualquer lugar. Eu tinha um computador assim, que era o Windows 95. Então, o PHP rodava no bloco de notas, rodava no pente, na calculadora. Eu fazia código PHP no papel de pano, e rodava. Então, é uma linguagem que roda em qualquer lugar. E PHP tem igualdade, né? Tem. Por quê? A é igual a B, A recebe B. 2 igual tem o mesmo conteúdo. 3 igual é exatamente B. 4 igual é do mesmo estado. 5 igual é da mesma escola. 6 igual, ele é irmão de B. E sete igual, sim. Ah, realmente é B. Se não for também, ele entende que somos iguais. Por quê? Cinco Pikachu mais três Sindacrius são oito Pokémons. Dez Javero mais cinco Rubistas mais dez PHP zero, 25 e Dez Designs mais um Desenvolvedor é um UX. Aí se você rodar, tudo é true. Então, realmente, as igualdades fazem sentido. Tem muitos paradigmas. Aí, a pessoa pessoal fala, pô, PHP é funcional? É funcional. Funciona. Ele é estruturado? Sim. Estrutura de um óculos. Estrutura de Hadouken. Então, tipo, é uma linguagem estruturada. Tem orientação a objetos? Hoje em dia tem, não tinha. Então, eu tenho aqui um código em PHP. Que eu rodo ali o negócio. E aqui, o objeto quadrado está sendo orientado para a direita. Então, realmente tem né, orientação objeto. Outra coisa importante, o pessoal fala muito do Google Maps, Google Maps. Então, tem que ter geolocalização. Tudo hoje em dia tem que ter geolocalização. E o PHP tem isso. Por quê? Ali, ó. Se um é igual a 1, passou aqui. Se não, não foi encontrado. Ou seja, foi geolocalizado ali no nosso código. PHP tem emoji. Ou seja, você consegue codar PHP orientado a emojis. Então está ali, eu tenho a classe Papai Noel. Eu tenho né, o atributo privado presente. Eu tenho a função que é pública, fabrica, onde eu passo o pirulito. Então para cada pirulito, eu fabrico um presente. Eu retorno que foram fabricados X presentes. Então eu faço Papai Noel, igual a New Papai Noel. Aí eu falo, Papai Noel, fabrica cinco. Ele me devolve cinco presentes. Qual linguagem tem emoji aí? Nenhuma. Aprendi HTML também. Fazendo Real. Então, conseguia fazer um bonequinho de esqui ali em, em HTML. Eu também tive que aprender, infelizmente, JavaScript. É uma linguagem que todo mundo usa. Quem usa JavaScript aqui? Bastante gente. Então, é uma linguagem triste também aí. Né? Mas as, resolveu muito problema da web. Né? Resolveu muitos problemas. Por exemplo, trocar o mouse por uma borboleta. Então, ele resolveu muito bem esse problema. Trocava a barra de rolagem por cores bizarras. Também fazia isso com JavaScript. Fazia pop-up hell. Quem abriu site que tinha 500 mil propagandas e tipo, infinitas propagandas? Trocava a Orkut também, que é muito importante. E aí também eu lia a documentação oficial do JavaScript. Que ela é a documentação do jQuery, a mesma coisa, tipo... É tão bom a linguagem que é isso. E eu aprendi também a manter o JavaScript funcional. Que é só botar mais um jQuery. Então jQuery 3.2, 3.1, 3.1, 2.2, 2.1, 1.2, 95, 98, XP e Millennium. Maravilhoso. Uma linguagem sensacional. Pera aí, galera. Mais um framework JavaScript está sendo criado. Viste seus cálculos precisos. Quer é uma linguagem que tem cálculo preciso? É JavaScript. 1.1 mais 2.2. É 3.3000003. Então, precisa de linguagem precisa isso aqui. Tem uns tipos maravilhosos. Então, eu tenho ali, por exemplo, array. E somo com outro array. Me dá uma string vazia. Array com objeto. É um objeto, objeto. Objeto com array. É zero. A linguagem é muito perfeita. Type off note a number. É o um number. Complicado. Mais um framework que JavaScript está sendo criado. Fiz música com JavaScript. A linguagem é boa para criar música. Tem um array ali, com 16 posições. Então tem 16 posições no array, né, no vetor com 16 posições. Eu tenho a função que é a ponto join, que eu boto qualquer string ali dentro. Então eu faço que elas têm que se repetir por 16 vezes. Eu posso somar. Se Eu somo com um, ele deve somar, ele junta as strings com um número. Se eu posso somar, eu posso diminuir. E posso colocar qualquer coisa depois de sair. E daí eu rodo. Na na na na na na na na na na na na. Batman. Batman, é uma linguagem muito boa, né? E também respeito seus milhões de frameworks, que cada dia nascem mais 50 mil frameworks de JavaScript. Então tá aí algum deles. Complicado. E eu virei full stack, falei, vou programar back, vou programar front, vou fazer tudo ao mesmo tempo. Então eu botava HTML, PHP, JavaScript, tudo no mesmo código mesmo, coisa bonita ali. Também criei páginas estáticas. Entreguei como se estivesse funcionando. Isso aqui é uma técnica para vocês que tem que fazer um negócio rápido. O cliente pede, faz aí para mim rapidão. Faz assim, ó. Um login sem. Então tem um login sem ali. Olha o um login, ó. Bem-vindo Pokémon BR. Tá show, né? Aí olha o código. Se existe login ou existe senha, não importa, nem precisa ter os dois. Então eu como Pokémon BR. Então maravilhoso. Seu cliente vai ficar muito feliz com isso. Procurei no LinkedIn também a descrição de melhores cargos. LinkedIn é uma plataforma muito boa, que te dá muito cargo bom. Então, por exemplo, integrando mentes excepcionais com equipes altamente performáticas. Training em RH. Building our exome Solutions. Especialista em copy-paste. Especialista em organização... Manipulação e estação de dados tabulados em sistema digital. Fez um curso de Excel. Ajuda agências e consultorias a desafogar em projetos de online com entregas no prazo. Especialista em gambiás com mestrado em Goal Horse. Full Stack especialista em sistemas dinamizados. Sabe usar WordPress. E também escolhi as melhores vagas, porque... Nessa nossa área, tem muita vaga boa. Essa vaga aqui é tranquila. Paga mil reais. Então, é auxiliar de informática, lá pro Rio, né? Lá em Jacarepaguá. Escolaridade mínima. Ensino médio. Legal. Português nativo e inglês básico. Banco de dados. Postgre, Oracle, Sysbase, SQL Server, Interbase, DB2, Cachê, Informix, Firebird. JQuery, MATLAB, JavaScript, HTML Java. Rub VBNet R, PHP, Python escrito errado, Erlang C Sharp C, C é um negócio novo, que um não C, C, Asp, Aspnet, Codextens, que eu nunca ouvi falar nisso aí, .NET, CSS, C, Cobol. Cara, Fireworks, Dreamweaver, Inkscape, Macromedia Flash, Pixar, Paint Shop Pro, Freehand, Photoshop, Illustrator, 3ds Max, Blender, Gimp, Expression View. Corel Draw, Word, PowerPoint, StarOffice, OpenOffice, Lotus Notes. Quem que usa Lotus Notes hoje em dia? LibreOffice, Excel, Access, é, Solaris, NT 4.0, Unix, Windows, VMS, NetBSD, IBM OS, FreeBSD, Java OS, Mac OS, Linux, e-mail, Selenium, SAP, software de contabilidade, servidor web. Tipo, cara, pra que isso? pagar mil reais. E tem muita vaga assim, gente. Programador PHP. Prestar orientação a usuários e a objetos. Então tem que saber orientar desde o programador. E hoje em dia tem muita coisa de soft skills. Todo mundo tem que saber soft skills, né? Então a soft skills que está muito em alta ali é fé em Deus. Né? Então, se você quiser uma vaga, tenha fé em Deus que você realmente vai para frente. Essa vaga é boa, essa vaga aqui é full stack, que é a vaga de pedreiro C-sharp. O que tem que saber? Executar serviço de avenaria em geral, revestimentos, acabamento grosso e fino, Demolição de paredes, instalação de madeiramentos, tubulações hidráulicas e esgoto, instalação de alambrados em obras, JavaScript, CSS, HTML5, Oracle, Jenkins e o mais importante, armar armadilhas para gambás. Então é uma, né, é uma vaga assim, que todo mundo pode trabalhar. Quer caçar um gambá um dia? Vai caçar o um gambá. Quer, quer codar C Sharp? Também consegue fazer. Então maravilhoso. Peguei as melhores filas. Então, fila é coisa boa, dá para você fazer muito bem. né? Então aqui, R$ 300 reais é o budget. Acho que está bala. Entrega em 40 dias. É um RP de 7 módulos. Vendas, finanças, CRM, patrocínio, ordem de serviços, suprimento e fiscal. Multilinguagens. Maravilhoso. Fácil de fazer. Inglês, português, espanhol, hebraico, tudo ao mesmo tempo. O orçamento já está aprovado. Então, o trezentão já está garantido. Então, tá bala. Né? Não tem problema com isso. Tem que fazer processamento de pagamento. PayPal, Stripe e outras APIs. Ou seja, pode pegar Está muito barato, tá muito tranquilo isso aqui. Esse aqui é muito bom também, porque ele descreve muito bem o que você quer. Eu quero um app mobile e de plataforma que funciona habilitando comandos de voz, que habilitam transações de diversos tipos. Tranquilo, acho que é muito fácil de fazer, muito bem entendível, todo mundo acho que entendeu. E outro sonho de quem desenvolve é virar arquiteto. Por quê? Você para de codar e só desenha. Então, nosso trabalho aqui está perfeito. Como é que a gente desenha um projeto? Por exemplo, esse aí. Eu tenho um usuário. Eu tenho uma aplicação e eu tenho um MVC. E eu tenho um servidor ali, beleza? Está certo? Está certo, né? Só que tem um erro. Por quê? O servidor, ele está na nuvem, então tem que colocar ele no alto. Fez isso, resolvido o problema, então está bem desenhado, vai para a próxima. O ML. O ML, ele descreve o que o usuário quer fazer na aplicação, né? Então, o usuário faz tudo, resolvido o problema, toda... Apliquei Igor Ross. Quem que aplica Go Ross aqui? Poucas pessoas. Então quem não sabe vai, vai aprender Go Ross agora. Primeiro, começa o projeto já atrasado. Se o projeto é de 2017 e você começa ele agora, pode entregar em 2025, não tem problema. Já está tá atrasado? Se você atrasar mais um pouquinho de ano, não tem problema nenhum. Aplica o fluxograma fundamental do Go Ross. Que é o seguinte: começa, faz de qualquer jeito. Funcionou? Entrega como está. Não funcionou? Tem tempo ainda? Tem. Faz de qualquer jeito. Acabou o tempo? Entrega como está. Todo mundo vai sair feliz. Tem também que fazer funcionalidades, coisas boas. Sem funcionalidades, não tem projeto. Então, por exemplo, fazer alertas explicativos para o seu cliente. Todo mundo vai saber o que está acontecendo ali, né? Tranquilo. Captar para acabar com os bots. Bots é uma desgraça. Então, todo mundo quer fazer bot e com captcha você reduz isso. Então você faz ali, ó um captcha. O bot nunca vai saber onde está o captcha. A menos que ele saiba ali HTML. Muitas vezes não faz isso. Formulados bem desenhados para os seus clientes poderem atualizar tranquilo. né Então tá aqui. Bem fácil de acessar ali, o número de telefone do, do seu cliente. Tranquilo. Sem as únicas, isso aqui é um, é um problema fundamental de segurança. A gente tem muito problema com segurança de informação. Então, senhas únicas vão garantir para você que o seu aplicativo está muito bem feito. Então, é o seguinte, ó. Eu tenho um usuário ali que é o SpaceMosas1337. Ele quer usar a senha Hunter. Só que o usuário Royaldo37189 já usa aquela senha. Então, ele fala, ó. O Royaldo já usa essa senha. Por favor, escolha outra senha. Mas o Mozas ele quer usar a mesma senha. Então, você bota ali, ó eu entendo os riscos de usar a senha de outra pessoa. Colocou isso, todo mundo está feliz. Ele pode usar a senha dele feliz, a senha Hunter lá, não tem problema nenhum. Também sou DBA, né? então, nessa, nessa vida aqui, eu também acabei é, virando DBA, que trabalha com banco de dados. Então, técnicas de banco de dados muito avançadas aqui, por exemplo, root sem senha, que é muito mais fácil de acessar, né? O update sem é também, tranquilo, já faz, já atualiza tudo no seu banco. Definir tudo como Varchar, que é muito mais fácil de integrar, né? Então tu faz nome, Varchar. Data de nascimento, Varchar. Empresa, Varchar também. Casas, Varchar. Aluguéis, Varchar. Sobrenome, Varchar também. Cargo, Varchar. Cor dos olhos, Varchar. E CPF, aí é CPF Não. Bota inteiro, bota texto, é um bagulho que nasceu para ferrar a gente no banco de dados. E também outra coisa importante que eu mostrei a vocês, sem as únicas, também outro problema importante é evitar dados duplicados no seu banco. Então, definir tudo como chave primária ali. Ó. Então, nunca vai ter dado duplicado nenhum no seu banco, bem resolvido aí o problema, e vamos que vamos. Também utilizei o quê? persistência poliglótica, uma coisa importante, coisa da vida que todo mundo fala hoje em dia, é bem simples de implementar, vou mostrar para vocês. Ó. O nome da tabela, ele está em coreano. O ID está em inglês. O nome está em espanhol. A idade está em inglês também. O que eu não tenho a mínima ideia está em alemão. E o último campo está em chinês. Então, tá bom, todo mundo sai feliz. É várias, várias línguas ali, totalmente mãe Então, se você tiver um cliente que é, é chinês, tem ali o campo dele. Todo mundo sai feliz, não tem problema nenhum. Também sou DevOps né, para poder subir a aplicação onde eu tenho que fazer isso. Então, eu configuro, para garantir a estabilidade da aplicação, uma configuração única. Então, o Max Execution Time é 9999999. Port Max Size, 4.096 MB. O Memory Limit é 4, 4 GB, né? 4 GB também. O Max Input Time, 99999. E o Pilot Max size também é 4 GB. Então, Nunca vai ter problema. Você vai ter que subir um arquivo de 10 GB. Vai bater aí e está tranquilo também. Garantir o acesso do servidor aos arquivos. Outra coisa muito importante. Se você não garantir o acesso, vai dar problema no seu servidor. Então, é só um CHMOD-R777. E vai estar tudo liberado, tranquilo também. Versionando o seu projeto. Coisa importante é versionar o projeto. Porque com versionamento bom, o projeto vai estar tranquilo. Então você usa o quê? O INRA. Então fala ali, a versão 1.0, 1.1, 1.2, 2.0, final, realmente final, e Z, realmente final. É tipo o TCC, né? tem que entregar o TCC, aí tu manda pro o orientador, aí devolve, ah, tem que trocar uma linha, aí tem que mudar a versão do negócio. É a mesma coisa. Para sistemas é a mesma coisa. E também faço o melhor pro o meu time, que eu acho que é importante ter essa questão do, de fazer o melhor pelo time. Então, o lado do desenvolvedor, uma vez que você tentou otimizar essa funcionalidade e, infelizmente, fez essa merda, por favor, incremente o contador a seguir para alertar a próxima vítima que vai mexer nisso aqui. Horas gastas, 286 horas, 289 horas. Aí tem a função que resolve os bugs do projeto. Você paga, passa um bug, ele gera mais bug. Então, tranquilo. Mas, infelizmente, né, com essa parada, eu comecei a programar demais, eu mexi com RP. A primeira vez que eu, fui, que eu fui entrevistado foi engraçado, porque sabe que desenvolvedor sempre vai com essa camisa assim, vai com a camisa. Né? Eu fui de camiseta, calça normal assim, cheguei lá, o pessoal parecia um MIB, cara. A galera toda de preto, esquisita. Aí falou: ah, você tem que ser consultor de RP. Eu nem sabia o que era isso. No Rio de Janeiro, a gente pegava o papel de pão e dava como nota fiscal. Aí lá não, tudo certinho. Aí eu fiquei com o maior medo. Eu falei: não, não sei o que é isso. Eu trabalhei no centro do IBGE, nem sei o que é programação direito. Mas eu sei programar PHP. Aí o cara falou, não, mas amanhã você volta aqui, que tem um programador PHP, show, que é sócio também da empresa. No outro dia, o que, que eu fiz? Terno e gravata, bonitão. Não sabia onde era, caiu chuva pra caramba. Saí todo molhado, mas cheguei lá bonito, terno e gravata. O maluco me recebeu de boné, bermuda, taquetel e chinelo. Imagina, porra, não, falou, faz aí. Mas deu certo, trabalhei lá. Mexi com o negócio de IP, depois... Trabalhei numa grande empresa de, de educação também no Brasil, coisa linda, código maravilhoso. Sempre coisa boa, né? E aí tu vai passando o tempo, vai trabalhando em outras empresas, outras empresas, e aí você cansa de programar. Por quê? Eu programo há 20 anos. Quem programa há 20 anos aqui? Ali, ó. Cansaram ou tá, tá suave ainda? Tem galera que tá suave. Eu tô, eu já... Eu já... Você programa em quê? Qualquer coisa. Essa que é a parte boa. Então eu falei, pô, vou virar o quê? Comediante, que não coda e só fala merda. É o que eu faço hoje em dia. E o melhor é que ninguém ri. Então, perfeito. E além de tudo, eu faço trocadilhos dev, que são coisas boas. Não sei se vocês já viram alguma coisa muito boa. Então, por exemplo, qual é a profissão do Homem-Aranha? Desenvolvedor web. Ó, essa pessoal gostou. Qual é a diferença entre um vírus e o um JavaScript? É que o vírus funciona. Como se chamam oito hobbits? Essa é velha. O Robite. Essa aí o pessoal já conhece já da galera. Qual é a cidade do Brasil que todo mundo sabe SQL? Joinville. Como organizar um array? Se você tiver sorte, você consegue. Essa é ruim. Quando a pessoa faz assim, é porque a, o trocadilho é bom. Aí é o feedback que a gente tem. E o legal é que programar só depende de duas coisas. Né? Beleza e paciência. Se funcionar, beleza. Se não funcionar, paciência. Valeu, galera. Era isso aí. Brigadaço. Tamo junto. Arroba pokémon.br em qualquer lugar. Valeu. Alguém tem alguma pergunta sobre qualquer coisa da vida aí? Valeu, gente. Obrigado.